Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quer saber 18 fatos interessantes sobre a Copa do Mundo no Qatar? Então deixe seu like e inscreva-se no canal para nos ajudar. Fato número 1. O Qatar é o menor anfitrião da Copa do Mundo. Qatar é um país localizado na Península Arábica na Ásia Continental, com uma área de aproximadamente 11.610 km A capital é a cidade de Doha. O país tem uma população de 2,7 milhões e uma área de quase metade da do menor estado do Brasil, Sergipe, 21.910 km². Fato número 2. A segunda Copa do Mundo no continente asiático, a primeira já aconteceu, com Japão e Coreia do Sul sediando a competição em 2002, mas a Copa do Mundo do Catar é a primeira na região do Oriente Médio. Fato número 3. Estádio da Taça Removível 97. O estádio que sediou o duelo entre Brasil e Suíça foi construído inteiramente a partir de contêineres e módulos de aço e será demolido após a Copa do Mundo. O material poderia ser usado para construir estádios menores ou mesmo similares. Fato número 4. Críticas ao Qatar devido a violações dos direitos humanos, a Copa do Mundo no Qatar é considerada uma das mais polêmicas da história, devido a acusações de violações de direitos humanos. Milhares de trabalhadores morreram em acidentes em canteiros de obras durante os meses quentes ou suas condições de proteção eram insuficientes. O jornal britânico The Guardian revelou que mais de 6.500 trabalhadores que migraram para o país para trabalhar na Copa do Mundo morreram, em condições de trabalho inseguras após a seleção da FIFA de 2010. Fato número 5, Brasil no topo. Ranking da FIFA A seleção brasileira está em primeiro lugar no ranking da FIFA. Um treinador nunca ganhou uma Copa do Mundo na história da competição. A França não estava no topo do ranking quando se tornou campeã em 2018. Fato número 6. Cinco substituições por equipe FIFA permitiram que a equipe fizesse no máximo de cinco substituições na Copa do Mundo do Catar pela primeira vez na história do torneio. Fato número 7. 26 jogadores por equipe em competições da Copa. A FIFA anunciou em junho que as seleções nacionais podem convocar um máximo de 26 jogadores gratuitamente. Tradicionalmente, os países usam 23 nomes para competir no torneio. Fato número 8. A música tema da Copa do Qatar é Aya Aya Better Together. Aya Aya Better Together é a primeira canção oficial da Copa do Qatar fortemente influenciada pelo reggae e handb, a canção foi gravada pela cantora americana Trinidad Cardona, a estrela nigeriana do Afrobeat Davido e a sensação pop catariana Aissa. Fato número 9, impedimento semiautomático é uma das novidades da Copa. Os estádios serão equipados com 12 câmeras aéreas que monitoram a localização exata da bola e dos jogadores, e podem distinguir 29 pontos especiais no corpo de cada atleta 50 vezes por segundo. Por sua vez, um sensor é instalado no centro da bola, que determina o momento exato em que o jogador a tocou. Número 10. Messi Cristiano a última Copa do Mundo de Ronaldo? Lionel Messi, 35, e Cristiano Ronaldo de 37 anos, deve disputar sua última Copa do Mundo. Toda uma geração de estrelas será 39 e 1 anos de idade na Copa do Mundo 2026. Fato número 11, bebidas alcoólicas na Copa do Catar, somente em locais autorizados. Um o torcedor não consegue encontrar facilmente bebidas como em outros grandes centros de futebol. Beber em público é proibido no Qatar. Estes são lugares restritos, como restaurantes internacionais, bares e hotéis. Os pontos serão criados para que os espectadores da Copa do Mundo possam desfrutar de sua ressaca pós-jogos sem perturbar os não-bebedores e os habitantes locais. Fato número 12. Bilhetes digitais da Copa do Mundo. Todos os ingressos para WC públicos em geral são 100% digitais, o que teoricamente garante melhor segurança para os torcedores. Fato número 13. A Copa do Mundo realizada no Qatar traz consigo inovações técnicas. A hilia está em campo para o 2022 Copa do Mundo e promete ser a bola mais rápida da história. Adidas explica que o novo design permite uma velocidade da bola significativamente maior na trajetória no ar, mas sem perder a estabilidade. O que garante a precisão dos tiros. A bola do Qatar, chamada al que significa a viagem em árabe, tem tendido para baixo no número de painéis em versões recentes. Fato. Número 14. Calendário curto de jogos da Copa do Mundo. A Copa do Mundo no Qatar terá quatro partidas por dia no jogo de ida, com três partidas em outras. Fato número 15. Árbitras na Copa do Mundo pela primeira vez. Em maio a FIFA anunciou a lista de árbitros para a Copa do Mundo, e pela primeira vez na história, escolheu mulheres como árbitros para as partidas. Três juízas foram escolhidas como juízas principais que presidirão as partidas. Número 16. Prêmios de clubes da FIFA. A FIFA destina 209 milhões de dólares, 1,09 bilhão de reais, a clubes que disponibilizam jogadores para a Copa do Mundo, o valor é o mesmo da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Cada equipe recebe 10 mil dólares, 52 mil reais, para cada dia em que seus jogadores estão com a seleção nacional. Fato número 17. Daniel Alves. Lateral direito Daniel Alves, de 39 anos, é o jogador mais velho convocado pelo Brasil para a Copa do Mundo, seu convite dividiu a opinião dos torcedores. Fato número 18. Série de Copas no final do ano e a última versão com 32 equipes. A Copa do Mundo no Catar é a primeira que não acontece de junho a julho e a última que apresenta 32 equipes. Mais oito seleções participarão da Copa do Mundo de 2026, que aumentará o número de partidas para 80 dos 60 realizada até agora. E aí, qual curiosidade foi a mais interessante para você? Deixe nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.